Olá, consulentes! Sejam todos muito bem-vindos ao canal e hoje vamos trazer aqui uma mensagem para o signo de touro. Já deixei aqui os tarôs e o oráculo, que é o que a gente vai usar ao longo da leitura. Então, vamos lá? Deixa eu dar uma afastada aqui... Vamos saber como está o momento de touro e qual mensagem precisa ser transmitida. O acidente supremo. Vou colocar mais para cá. Vamos complementar com esse outro tarô. E com esse outro também. Você pode estar em um momento hum, onde segura algo com muita força ou com muito cuidado para não sair dos trilhos ou fugir do seu controle. Mesmo assim, você está vendo esse algo dar errado, escapando das suas mãos ou indo embora. E por mais que pareça ruim e difícil, aqui mostra que pode ser um leque se abrindo com infinitas possibilidades. São coisas acontecendo que agora você pode não entender, mas depois vem a compreensão. Agora é o momento para você soltar, ter um desprendimento dessa situação e ousar mais em sua vida. Por exemplo, vamos supor que você estava em um relacionamento que não deu certo. Você queria se manter namorando, mas de qualquer jeito... Está solteiro ou solteira, aí o que você faz? Você faz o melhor agora com o que tem nas mãos. Se um momento te levou para a solteirice, curte esse momento só seu. Faça coisas legais por você. Tenha essa ousadia de viver o agora, de se preocupar com você. Se é o que te cabe no momento, então viva isso. De modo que você consiga limpar o obstáculo interno que envolve medo, fuga da realidade, não querendo encarar a situação do momento agora. Porque é como se você ainda não tivesse passado pela felicidade que você espera. Como se estivesse ainda no processo. No caminho para isso. Olha aqui você caminhando para chegar nela. E aquela situação escapou das suas mãos, contribuiu e até ajudou para a formação desse alinhamento, até para ele se tornar real na sua vida. Foi uma peça a mais do seu quebra-cabeça. E vamos trazer também uma mensagem do oráculo. Olha só, compreensão. Então, vamos ler. Há momentos na vida que precisamos silenciar o externo para compreender o interno. O que o coração fala, somente o espírito consegue entender. Permita-se entender o que a vida está lhe propondo nesse momento. Tá bom? Até o próximo vídeo e gratidão!